Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim falar sobre o uso da vírgula. Aquele risquinho tão básico, né gente, mas que pode alterar completamente o sentido de uma frase. Então, todo cuidado é pouco. E é pensando nisso que eu preparei quatro regrinhas em que o uso da vírgula se faz essencial. Obviamente que existem mais regras que envolvem o uso da vírgula, mas para não sobrecarregá-los eu vou explorar essas regrinhas aos poucos, beleza? Nós sempre vamos usar vírgula para separar termos, enumerandos. Exemplo. Hoje eu vou estudar matemática, vírgula, física, vírgula, história e geografia para as provas da semana que vem. Então, notem, gente, que o uso da vírgula aqui se deu justamente para que a gente pudesse separar termos que são diferentes. Nós também vamos usar vírgula para separar orações independentes. Exemplo. João chegou em casa, vírgula, acertou os detalhes, vírgula, resolveu tudo, ponto. Então percebam, gente, que a vírgula está sendo usada para separar ações distintas, beleza? Que não dependem umas das outras, por isso são consideradas orações independentes. Sempre vamos usar vírgula para isolar o vocativo de uma oração. Vocativo, gente, é aquele termo latino que diz respeito a um chamado, exemplo. Maria, vírgula. vem aqui, João, vírgula, você é incrível, ou crianças, vírgula. chega de bagunça. Sempre usamos vírgula, gente, antes de conjunções adversativas ou conclusivas. Conjunções adversativas, gente, mas, porém, contudo, no entanto, e por aí vai. Conjunções conclusivas, logo, portanto, então... E por isso, exemplos, Carlos se dedicou à empresa, vírgula, porém nunca foi promovido, ou Carlos foi promovido, vírgula, pois se dedicou à empresa.